Olá alunos e alunas, vamos conversar hoje sobre orçamento, vamos lá? Então por que, que a gente tem que discutir o orçamento? O orçamento ele é subordinado ao planejamento estratégico, ele é uma das etapas do planejamento estratégico, ele não está naquelas macro etapas que foram apresentadas, mas ele é uma das etapas, por quê? porque não tem como a gente pensar em planejar se a gente não pensar no âmbito financeiro, né? Quando eu penso em planejar uma viagem, por exemplo, eu sempre gosto de dar uns exemplos bem simples do nosso cotidiano, mas quando eu penso em planejar uma, uma viagem, eu não penso só nos lugares que eu vou visitar, no hotel que eu vou me hospedar ou nos passeios, né? Eu vou pensar também na questão financeira. Vou pensar o quanto eu pretendo gastar, qual é o retorno que eu quero, né? que tipo de serviço eu quero obter, obter em relação ao né, custo-benefício em relação ao que eu vou gastar. Então, e quais são os benefícios que eu vou ter de tudo isso. E por que isso? Porque os recursos são escassos. né? Eu não tenho recursos infinitos. E as empresas com as empresas não é diferente. Né? Elas não vão ter recursos infinitos, elas precisam obter lucro elas precisam obter um retorno sobre o investimento. Então, o orçamento, ele, ele é uma chave fundamental do planejamento. Tá? Por isso que a gente discute um pouco aqui o orçamento. E a, então, assim, a lógica orçamentária, ela vai ser a mesma lógica do planejamento. Se, por exemplo, eu tiver um planejamento em que eu opte pela participação das pessoas, né, dos outros funcionários, dos outros níveis da empresa... O orçamento, ele tem que seguir essa mesma lógica, né, então o orçamento, é, se ele, por exemplo, for, se meu planejamento for um pouco participativo, ou de certa forma participativo, o orçamento também deve ser, até por uma questão de motivação dos funcionários, então o orçamento geralmente segue uma mesma lógica do meu planejamento, de como eu construí o meu planejamento. Fresate, ele aborda o orçamento da seguinte maneira, então vamos dar uma olhada. O orçamento é a etapa do processo de gestão estratégica em que se estima e determina melhor a relação entre resultados e despesas para atender às necessidades, características e objetivos organizacionais no período estipulado. Eu digo que o orçamento, ele coloca a empresa ou qualquer um que esteja planejando numa realidade, né, a gente de repente começa a planejar e ter muitas ideias e começa a querer fazer determinadas estratégias e que não não tem um aporte financeiro adequado. Então assim ele meio que coloca você na realidade. Ele vai te limitar a sua o desenvolvimento né? A sua, o seu planejamento é, até onde você pode ir porque o recurso ele você tem que analisar se aquela estratégia vai ter um retorno financeiro adequado, se você tem uma capacidade financeira para realizar essa estratégia ou como vai ser a sua captação financeira. Então, o, orçam, o orçamento em si, o âmbito financeiro, é que a gente fala orçamento e, e financeiro juntos, né a gente não, não separa como se fosse na administração pública, a gente está falando tudo no aspecto de finanças, então, ele te coloca numa realidade, né? Você Ou ele vai te limitar ou ele vai te proporcionar realizar a estratégia. Então, tudo isso tem que ser analisado. E quais são as funções do orçamento? Então, o orçamento, ele não tem só uma função de estimar a, o retorno, as receitas é, e determinar as despesas. Ele não tem só isso. Não tem só essa função. Ele tem demais funções. Ele tem uma função de planejamento, que é uma função atrelada ao próprio planejamento, que é a função do orçamento também, planejar, ele ajuda no planejamento, que ele tem algum, alguns pontos nessa função bem interessantes, que é a comunicação de objetivos. Então, é mais fácil eu comunicar os meus objetivos, de repente, para os acionistas ou para os stakeholders, de modo geral, é, através de um orçamento mostrar o que, o que nós vamos gastar, mostrar o que nós vamos obter de retorno, né, através, eu, então assim, se eu quero comunicar uma estratégia, eu apresento um orçamento, né, e fica mais fácil a comunicação, tanto para investidores, quanto até para os meus próprios funcionários, ele ajuda a estabelecer os objetivos, então, o quanto eu quero alcançar, o quanto eu quero obter de retorno naquele ano, por exemplo, o quanto eu quero crescer, o quanto eu quero aumentar de vendas. Então, ele ajuda também a estabelecer os objetivos. Se eu tenho 100 mil reais em vendas, por exemplo, e quero aumentar para 300 mil, é no orçamento em que eu vou, estabele vou ter essa análise, essa possibilidade de, de, do quanto eu quero aumentar pra, através de uma estratégia. Ele ajuda na formação de estratégias, né? O, uh, o que a gente estudou aqui sobre o quanto ele determina o quanto, e que tipo de estratégia eu quero para obter o retorno. E ele é uma ajuda na análise interna. Ele é uma análise interna. Enquanto o planejamento está analisando o ambiente externo e interno, o financeiro é, e o, or, o orçamento em si analisam o ambiente interno. Então, o quanto eu tenho de caixa... O quanto eu tenho de capacidade de captação de recurso, né? O quanto eu tenho de capacidade de alocação desses recursos, tá bom? Ele também vai... Ele tem outras funções, como organização de atividades e alocação de recursos. Então, é, é, de repente, assim, se eu vou fazer uma estratégia, por exemplo, de diferenciação de produto, e tenho provavelmente ter que alocar recursos no no departamento de desenvolvimento de produto ou no departamento de marketing. Então, assim, quando eu estabeleço uma estratégia, vai ter uma alocação de recurso diferenciada. Então, é no orçamento em que eu faço esse detalhamento, essa alocação de recurso. Vou precisar alocar recurso mais para um determinado departamento do que para outro. Entendeu? Então, o orçamento, ele também tem essa função de organizar as atividades, de alocar o recurso e tudo isso a gente pode planilhar durante o planejamento também. Ele vai ter a é, função de motivação dos funcionários. Então, de repente, eu, eu posso expor que eu vou atribuir uma determinada gratificação se os funcionários atingirem determinadas metas. Então, o orçamento ele também tem essa função de motivação, tá? Ele vai ter a motivação, ele vai ter a função de controle também na verdade, ele é uma, uma chave excelente no planejamento para essa função de controle. Por quê? Porque é no orçamento que a gente consegue verificar se a gente está tendo um uma distanciamento do que a gente planejou. Então, se eu pretendo é, investir certa, certa quantia e, de repente, eu estou extrapolando o meu orçamento, eu consigo readequar e voltar no nível novamente. Ou então, se eu não estou obtendo um retorno... É, adequado daquela estratégia, então eu vou ter que readequar minha estratégia, ou até mesmo readequar o meu planejamento. E tudo isso eu posso eu consigo ver, eu tenho uma chave de controle maior no próprio orçamento. Então ele tem todas essas funções, ele não é uma, só uma função de ver o quanto eu vou gastar, com quanto eu vou receber, só isso. Não, ele tem todas as, essas funções de comunicação, de controle, do planejamento em si, então ele é uma chave, ele é ótima para a questão, para o nosso desenvolvimento, do nosso planejamento estratégico. E o tempo? Já que o planejamento estratégico, ele é de longo prazo, então assim, eu coloquei aqui mais de dois anos, mas geralmente são quatro anos, né, o orçamento ele já é no prazo menor, ele geralmente vai ser de um ano, Tá, então só que eu tenho projetos de longo prazo então eu posso fazer uma previsão orçamentária por exemplo se eu vou construir um prédio ele for assim demorar mais de um ano algum outro investimento que demore mais de um ano eu posso ter uma previsão orçamentária para os próximos anos então seguindo o planejamento estratégico de longo prazo só que o orçamento definido mesmo que vai ser executado é num ano, no ano no mesmo ano e a gente pode fazer uma associação, eu sei que foge um pouco do escopo da aula falar de, de orçamento público, mas a gente pode, só a título de informação, a gente pode fazer uma associação com o orçamento público. Lembrando que na empresa privada não tem essa regra, né, não, cada empresa determina o seu orçamento da maneira que convém. Só que no, no, é interessante a gente ter a informação do orçamento público, porque o orçamento público, ele tem o PPA, o Plano Plurianual, que ele dura quatro anos. E aí, ele vai ter o orçamento anual, instituído por lei, que é a LOA, né, Lei Orçamentária Anual, de um ano, que é o orçamento que vai ser executado. Esse orçamento anual, ele tem que estar de acordo com o plano plurianual, ou seja, com o plano que acaba sendo um planejamento estratégico. Então, tudo que vai ser investido né, em alguma política pública, ou alguma construção, é, que demore mais de um ano, tem que estar previsto nesse plano. E aí o orçamento, ele tem que executar de acordo com o plano, então seria o planejamento estratégico, né, dos órgãos públicos, do, do âmbito público e o orçamento que vai ser executado anualmente, não fugir, é, nunca fugindo daquele plano plurianual, lógico que tem algumas é, exceções, né, algumas é, questões extraordinárias, mas a ideia geral é essa, já no âmbito privado, lógico, cada empresa, não, ela não segue uma lei, né, no âmbito público é mais rígido, né, vai ter essa, essas leis que comportam o um orçamento, mas no âmbito privado também a gente tem a lógica de fazer o planejamento estratégico e esse planejamento, e esse orçamento anual também está alinhado ao nosso planejamento estratégico, tá? Tem uma outra questão também, que o orçamento ele pode, é, digamos, passar de um ano, na verdade o benefício dele pode ser estendido por mais de um ano. Por exemplo, se eu faço uma capacitação dos meus funcionários, então um treinamento dos meus funcionários, e obtenho um retorno sobre aquele treinamento, então os funcionários estão produzindo melhor, eles estão mais capacitados, eles estão mais motivados, eu posso ter um retorno por mais de um ano daquele treinamento, daquele custo. Pode ser entendido também como investimento, que foi em determinado ano, mas o custo daquilo, por eu ter um retorno por um longo prazo, por um prazo maior, eu posso ter um custo diluído, teoricamente, daquilo, tá bom? Então, o orçamento, ele vai estar sempre atrelado ao planejamento, mesmo ele estando, ele estando num prazo de execução de um ano, normalmente. Não que seja a regra também, mas é o mais usual. E o, a estruturação desse orçamento, né? Então, assim, cada empresa ela pode elaborar seu orçamento né, de uma maneira livre, de uma maneira mais livre, porque são empresas privadas. Então, ela elabora conforme convém. Só que existe algumas regras que é bom sempre abordar. Então, se eu vou estruturar meu orçamento, eu preciso que ele reflita o perfil da atividade da empresa. Então, ele sempre, eu vou olhar aquele orçamento, eu vou conseguir ver qual é a atividade da empresa, qual é o ramo da empresa, né? Ele não pode fugir disso. Ele tem que ter, ele tem que permitir as informações para o processo decisório. Então, assim, se o gestor pega o orçamento, pega a planilha de valores, ele tem que conseguir tomar decisões naquele, naquele, naquele formulário, naquela informação, naquele documento, né? Então, ele tem que ser um documento que seja fácil e que seja possível visualizar para que eu possa tomar decisões. Então, se determinado setor não está cumprindo, ou se está tendo algum desvio no que foi previsto, eu tenho que verificar o que está acontecendo. De repente, eu preciso fazer algumas, alguns ajustes, não era de acordo com o que eu tinha previsto anteriormente, né? as coisas acontecem. É, lembrando da lógica é, do planejamento, ele não pode ser... É totalmente, ele não pode ser inflexível, né, como a gente viu, ele não pode ser rígido, né, e o orçamento é a mesma coisa, a gente vai ver daqui a pouquinho. E ele tem que possibilitar o controle, então, como eu falei, ele é uma chave ótima para o controle, né, porque é onde eu tenho todas as métricas, onde eu posso estabelecer métricas, tá, e o orçamento, ele tem... Diversas maneiras de ser feito, né? E para cada empresa, para cada setor de é, tipo, ramo ou negócio de empresa, vai ter um orçamento distinto, né? Então, vai variar o orçamento de uma empresa com outra empresa. Mas existe o que tem em comum em todas as empresas, que a gente pode ver, assim, de comum no geral entre as empresas: o comum é que tenham premissas econômico-financeiras. Lógico, né, essa é a base do orçamento, que tenha um plano de investimentos, então, que a empresa tenha esse plano de investimentos é, no orçamento dela, que ele tenha um plano de RH, né, porque todas as empresas trabalham com funcionários, se eu preciso capacitar meus funcionários, ou se eu preciso, de repente, alguma estratégia que eu preciso aumentar a quantidade de mão de obra, ou terceirizar. Ou automatizar, então, eu iria, eu iria diminuir, mas eu tenho que verificar se também essa automatização não vai me levar à obsolescência né, da tecnologia, né? Então, tudo isso eu tenho que analisar. Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu posso aumentar também a rotatividade, o risco de rotatividade, ou o aumento do, dos impostos previdenciários. Então, tudo isso vai estar tá no plano de RH, no plano de... no orçamento as demonstrações contábeis projetadas, então, assim, conforme receitas, despesas, balanço projetado, tudo vai também estar no orçamento, o plano de marketing normalmente também, pode ter uma outra empresa que não tenha, mas normalmente vai ter um plano de marketing também nesse orçamento, tá? Então, assim, o planejamento estratégico, ele se desmembra em planos de ações, planos de ação, então, eu tenho o planejamento estratégico e vou ter meu plano de ação. Vou ter o plano de ação para o RH, vou ter o plano de ação de investimentos, né? Os planos de ações comuns ou os plano, planos de ação é, de uma estratégia determinada. Cada plano de ação vai ter um orçamento mais detalhado. Só que na, no planejamento estratégico eu vou ter a condensada de maneira um pouco mais geral. Para depois detalhar os demais níveis e em demais planos de ação com mais detalhes para que os demais níveis possam executar aquele planejamento, certo? Então, ele, o orçamento, ele requer um nível de detalhamento maior que o planejamento e ele com, vai contemplar tanto as previsões de gastos, as alocações de recurso, quanto as perspectivas de, de retorno. Então, eu tenho a previsão de gasto, alocação de recurso, né, até a capacidade de, de captação, que isso vai ser exclusivo do nível estratégico. Então, no nível estratégico, estabelecer as estratégias maiores de busca e captação de recursos, com o auxílio do departamento financeiro. De repente, eu preciso de um auxílio do departamento financeiro, geralmente precisa. Analisar a rentabilidade e endividamento da empresa também vai ser papel do planejamento estratégico, com o auxílio do do nível tático, por exemplo, no auxílio do departamento financeiro, ou de algum outro departamento também. E nos demais níveis, cabe é, programar e executar a aplicação e o controle. Então, os demais níveis, vai detalhar um pouco mais, de repente, precisa detalhar um pouco mais, mas a principal função é programar a execução. Então, ele vai executar e vai realizar o controle, com supervisão do planejamento estratégico, com supervisão, desculpa, do nível estratégico. Outros pontos que a gente tem que considerar em relação ao orçamento é a flexibilidade. Então, ele tem que ser flexível, é a mesma lógica do planejamento, né? porque eu preciso que o meu orçamento tenha uma certa, rela... uma certa relatividade, uma certa flexibilidade, na verdade, Se seja relativamente flexível. Por que, que eu preciso que o meu, meu orçamento seja relativamente flexível? Por quê? Para aproveitar oportunidades e neutralizar as ameaças. Então, a lógica é a mesma. Se eu tenho uma certa oportunidade de financeira, ou se eu visualizo uma oportunidade que, que venha, eu preciso que o meu orçamento ele este, ele seja mais flexível para eu poder aproveitar essa oportunidade. Por outro lado, se eu vejo uma certa ameaça também, eu preciso que ele seja também flexível, de repente eu preciso conter gastos, né? eu preciso é, conter até algumas estratégias, deixar para depois, porque eu preciso que uma certa ameaça passe. né? Então, eu tenho que passar de forma mais fortalecida, então eu tenho que adequar o meu orçamento, da mesma maneira que eu vou ter que adequar o meu planejamento. Ele pode ser participativo, Lógico, de acordo com a sua gestão, se for uma gestão onde o planejamento requer a participação de demais níveis, então o orçamento ele também vai ser participativo com uma questão lógica e até motivacional. Ele pode ser ascendente, então onde os níveis inferiores, eles passem as informações, o pessoal que está mais próximo à execução, passe as informações para o nível estratégico, o nível estratégico consolide e dê o aval final ou ele pode ser descendente, onde o nível estratégico, ele faça todo o, o detalhamento, até mesmo, assim, é, toda a questão orçamentária, e o nível, o nível tático e operacional apenas execute. E ele pode ser misto, onde eu tenho participação dos níveis né, mais baixos da empresa, é, com as informações, o, e aí eu tenho a aprovação do nível estratégico e também de cima para baixo vem com as informações do que, eu, que o nível estratégico quer. Então, ele pode ter os dois, os dois caminhos. Né? Ele pode ser ascendente, descendente ou ter os dois caminhos que é misto. Então, ele mais de toda forma ele vai ter que ser avaliado e obter a aprovação e o compre, comprometimento dos níveis diretivos da organização. Então, assim, não basta eu fazer o orçamento e não ter o comprometimento de todos os níveis da organização, e, e principalmente os níveis diretivos dessa organização. Porque eu preciso que todos estejam comprometidos com esse orçamento, assim como todos estejam comprometidos com o planejamento. Então, por isso que o orçamento, ele também é uma questão de comunicação, né? Então, eu comunico para os demais níveis e obtenho a, a, o comprometimento deles. Em relação ao orçamento, em relação às estratégias, em relação ao planejamento, tá bom? E por hoje é só, continuem lendo o material, todos os materiais que vocês têm, espero que tenham gostado da aula e até mais.